Fala, fala galerinha! Oi, pessoal! Eu sou Norberto Carol. e hoje a gente veio falar como nos tornamos leitores. Sobre a minha infância, eu não tenho muito o que falar porque, sinceramente, eu não gostava muito de ler. Eu leio há poucos anos. Assim, eu li. Sei lá, Ziraldo, Gibi, coisas mais simples, mas eu, assim, particularmente não gostava, achava meio que eu tava perdendo tempo e então era... <risos> Muita culpa, tinha muito o que fazer. Não, porque era uma criança meio agitada, digamos assim, mas eu não lia muito não, deixa a falar mais da infância dele, que eu acho que era mais... <risos> um pouquinho, na verdade eu aprendi ali muito cedo, mãe até se, se espantou assim, e me deu um, uma coleção de livros de contos de fadas, que eu lembro até hoje, eram bem fininhos, tinha tipo 30 páginas cada livro, e tinha uma capa vermelha, e tinha tipo todas as histórias, capaço vermelha, Bela Adormecida, Rapunzel, João e o Pele Feijão, os Três Porquinhos, e daí eu lia, sempre lia esses livrinhos, que tinha mais mais imagens do que história, do que palavras, mas aí eu fui aperfeiçoando mais a leitura, e também lia Gibi, só que nem tanto, eu acho que eu preferia os livros. Eu gostava mais quando as pessoas me contavam, tipo, liam pra mim, eu tenho preguiça de Ninguém nunca me disse a história, ninguém me contou. No fundamental, eu sim passei pela época Harry Potter, né? Mais ou menos terceira, quarta série, mais ou menos. Só que eu li junto com a amiga minha, Lara. E eu como eu tinha preguiça, eu meio que me tinha a obrigação de ler junto com ela e eu proibi ela de ler em casa. Em ela... só... <risos> positivo, é... não, né? só vai ler quando eu leio. É, exatamente. Tinha que acompanhar a amiga, né? Só que aí acabou que eu acho que eu só li. Me julguem, mas eu só li três livros de Harry Potter. Yes. Mas eu tô relendo. porque tá meio difícil, mas... Porque na época era tão mais, mais legal, né? Eu acho isso. Mas enfim. Eu, eu li três livros e ela leu todos. Ela já leu, já releu, já... Enfim, eu abandonei. Foi mais ou menos o que resume o meu, a minha época de ensino fundamental na leitura. Eu também não tive essa fase Harry Potter, assim, que teve mais o meu irmão. Tanto que eu acho que eu não li todos os livros, não é nem até onde eu levo, parei. É que nem. Tá, a gente tá sendo julgado nesse momento. Não julguem a gente, por favor. É que nem Jogos Varados, Eu não lembro se eu li todos os livros. Eu sei que eu li o primeiro, mas outros eu não sei. E Harry Potter é a mesma coisa, mas ou menos. Eu sei que eu tenho certeza que eu não li os dois últimos. Mas. Tudo bem. É. Então no ensino fundamental eu lia muito. Eu lia mais de do que na infância, na verdade, porque na escola tinha tipo um concurso da biblioteca, que quem lesse mais livros no final do ano ganhava um livro, ganhava algum prêmio, assim, uma medalha, um troféu, não sei. Deve ter ganhado, mas está perdido por aí. Tanto que um desses anos eu ganhei, eu li o quê? Duzentos e poucos livros. Daí eu ganhei o livro Castanca, é Artista por Acaso, que foi é um livro um pouquinho mais grosso e que eu lia várias vezes durante a semana. Porque era uma história, na verdade era uma história bem besta, mas eu gostava de ler, porque era um livro que eu tinha, de verdade. Aí foi que eu passei a, a pegar mais livros de gente. Gente! Eu que... Eu foi que eu passei a pegar mais livros com história mais elaborada, com um enredo mais profundo. Que são os livros das coleções Jabuti, Vagalume e Veredas, os quais eu tenho Que Algum. Alguns. Era muito legal, o Segredo do Museu Imperial, O Estranho Doutor Pimenta, entre outros. Então são esses livros, tipo, autores como Estela K e Pedro Bandeira, com a coleção dos caras. É, inclusive a gente se fantasiava, os caras. Sim. Cada um, eu, meu irmão e meus primos, a gente era um dos personagens, Crânio, Calu, Chumbinho e Miguel. Saudades, hein? Saudades, só, só, refletindo, <risos> só refletindo. Daí também tinha o livro Coisas que Todo Garoto Deve Saber. Esse eu tenho também. Eu acho que muita gente que deve ter lido esse livro. Era massa, né? Tem várias coisas polêmicas aqui. Eu acho que hoje em dia eu não lançam mais livro desse, não. Entrando um pouco mais na parte do ensino médio, foi aí que eu dei os primeiros passinhos, assim, como leitora. Tem uma amiga minha, Naná, que eu até já citei aqui, que ela sempre me emprestava livros e estava me incentivando a ler, tipo, mecava aqui tipo aquela... <risos> aquela todo garoto tem, o garoto é casalado, aquela série de garoto. Sei lá o... o Caçador de Pipas também eu li, foi um livro que me marcou muito, foi mais ou menos em 2007, por aí. Também teve em 2009, foi meio que outro pico de leitura, digamos assim. Que Lila, que é outra amiga minha, também me emprestava o livro de vez em quando me emprestou a mediadora, que eu também nunca terminei, acho que eu li os dois primeiros só. E me emprestou o Menino Carvalho Livros, que como vocês já sabem, inclusive vou deixar aqui o link também, não foi o livro que eu li de primeira, mas foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais por livros um pouco maiores. Mas ainda não foi ainda aí que eu comecei, mas aos poucos. né? <risos> Você vê que é uma constância, só que não, na minha vida, eu sou muito constante, só que talvez um pouquinho não. Tá, tá, o primeiro livro, grande mesmo, que eu li, mais de 200 páginas, eu acho que foi justamente A Menina Que Roubava Livros, e eu li muito rápido, foi um dos livros que mais marcou assim minha adolescência. Eu gostei muito, depois dele eu li outros livros de Marcos Zuzek, foram os primeiros livros que eu li, eu acho, livros, livros grandes mesmo, encorpados. Ah uh, não lembro, bem, não lembro. E aí, agora daí eu comecei a ler livros, eu acho que eu peguei alguns livros emprestados com o irmão de Franciele, uma amiga nossa, e o irmão dela que me, emprestavam na, me emprestaram alguns, e a partir daí eu não lembro de outros amigos meus que gostassem muito de ler, então eu comecei a comprar livros e eu acabei emprestando livros às pessoas, e as pessoas roubaram meus livros, devolvam por, <risos> Devolva, por favor, uma dica, Daí a menina que eu vou foi um que eu emprestei, nunca mais voltou, teve que comprar outro. Falando em comprar, foi aí em 2011 que eu meio que comecei a comprar, né? Porque o quê? A pessoa começa a achar as coisas na internet, é. né? Um negócio da promoção, de é, não, não sei o um aí vai, é. e aí a pessoa começou a comprar em 2011, mas só comprava aí. Eu não lia não, só comprava. começou a comprar, só comprar, a comprar, comprar, só. E aí, em 2013, hum. deu um... Foi assim, ó, foi literalmente uma tarde, eu tava pensando na vida E aí eu percebi que em setembro, isso era setembro de 2013, eu percebi que eu só tinha lido um livro, ano. Foi tipo, um livro em março, e eu fiquei, gente... Já quem, quem sou eu, né? É, tipo, tipo, no eu, Brasil Eu compro muito livro e só li um livro Eu fiz, não, então vai ser diferente agora Eu vou pesquisar na internet, no dia Google, como ler mais, ou como se interessar, eu fui pesquisar uma coisa assim <risos> Como, por favor, alguém me ajuda aqui, é, um eu preciso ler um pouquinho mais. E aí foi quando eu encontrei o BookTube na minha vida. Foi, yeah. foi tipo por isso. Então, o primeiro canal que eu, que eu vi o vídeo foi o do B.A.I.D., que hoje em dia é o Pô, não sabes? Não, deve ser massa eu ler, pô. Vou, vou me forçar a ler, sei lá, 20 livros daqui pra dezembro. Isso era setembro, era uma... Pra mim era uma meta absurda, 20 livros, eu, não, não vou conseguir, mas vamos ver, né? Comecei a ver os vídeos, comecei a conhecer o BookTube, comecei a, a me interessar mais E fui lendo, lendo, lendo, quando eu vi eu tinha batido a meta E no ano seguinte comecei a ler mais e ver mais vídeos e assim, aí pronto aí foi... as metas. Hoje a meta de canal é 150 livros no ano <risos> Não, ainda não, mas a pessoa vai... Descobrindo, né? É. Os tipos de narrativa que gosta mais, enfim, Sim. hoje em dia a gente tá aí na vida. Acho que 2013 né, tipo, também foi tipo um marco na, na vida das pessoas. Eu tava vendo aqui tipo, 2008, 2010, 2011, 2012. Três livros, tipo assim, por ano. <risos> é, depois... Aí 2013 tem vários livros, aí 2014, é. 2015. É, bacana. Ok, Não, é, e... tamo aí, né? Na luta. Bessie Jackson, saudades. <risos> E você, como é que se tornou um leitor? Quando é que você começou a ler, quando criou esse hábito pela leitura? E se ainda não criou, tá na hora, hein? <risos> Dependendo do gosto literário, enfim, a gente meio que entrou nesse mundo do, do booktube também pra ver se a gente conseguia influenciar mais pessoas, como muita gente influenciou a gente a, a ler mais. E também tem umas pessoas curiosas, dá né? pra saber como é que a gente começou, é, essa, essa, esse vídeo é, um, é bem interessante também pra gente conhecer as diversas histórias. Cada um, às, às vezes começa um pouco mais cedo, às vezes começa um pouco mais tarde... Mas sempre é válido, né? Sempre que <risos> você entra no mundo da leitura pra sair. Exatamente. Bom, então é isso aí. Conta aqui nos comentários como é que foi essa sua experiência, como é que você se tornou um leitor, se gostou do nosso vídeo. Deixa o curtir aqui embaixo, ajuda muito a nossa divulgação. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e siga a gente nas redes sociais. Valeu? Valeu. Valeu.